A arte faz parte da minha vida desde o meu nascimento. Em tempos que eu nem sabia escrever o meu nome direito, a minha mãe e as minhas irmãs se admiravam pela facilidade que eu tinha de pegar as coreografias do tchan. <risos> é, era babado, mana. Foi aí que eu vi que eu tinha um pouco dessa aptidão. Mas foi realmente na escola em que eu tive a certeza que a dança era a arte em que eu mais conseguia me expressar. Foi através da dança e na escola que eu entendi tudo que eu podia fazer com a dança, até onde eu podia ir. E aí, mano, tudo que tinha na escola eu me metia. Tudo relacionado à dança, tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem. Eu desembestei, participava de quadrilha, entendeu? De grupo folclórico, eu não perdia tempo. Até que dentro da escola eu me tornei um coreógrafo, e isso foi muito decisivo para mim porque fazer coreografia era o que realmente me conectava com a dança. Lá na escola, eu aprendi e criei uma aptidão por ouvir uma música ou uma musicalidade e já saber o que fazer com essa música. Já saber como expressar o meu corpo. Que lindo, que lindo, que lindo. eu agradeço muito. Agradeço muito aos orixás por ter colocado esse dom em mim. Um dom que eu vivo até hoje. E foi através da dança, né, depois de muito caminhar, de muito passear, participei de quadrilha, participei de grupo de toada, meu amor, entendeu? Fui coreógrafa do Rainha das Rainhas. Ganhei em 2015 Rainha das Rainhas do, do, dos brotinhos Tudo bem sábios, entendeu? E eu não deitei, mana. Só que tudo acontece em 2016. A Xaira é essa que vos fala, meu amor. Ela nasce no movimento junino. Todavia, porém, em 2016, a por meio da dança e do lip-sync. Meu amor, por meio da dança e do lip-sync, eu consigo me encontrar como artista. Eu consigo agregar dança ao teatro e a outros tipos de expressões artísticas. Foi ali também, nesse mesmo dia, que eu conheci toda a minha família de demônias. Foi ali que eu fui coroada e recebida como filha por uma das mães mais absurdas dessa cidade. Não sei se vocês conhecem, mas ela vem de lá dos túmulos da Soledad. Trista o nome dela, né? Eu acho. <risos> então, gente, foi aí que eu consegui compreender os meus primeiros processos identitários. Eu sempre fui aquela gaysinha que, a mesma coisa que eu era na rua, eu era em casa. Então, eu nunca precisei dizer para minha família, sou gay. Nunca precisei, porque sempre ficou explícito. E como eu consegui isso? Através da arte. Porque o primeiro contato que eu tive com a dança, daí eu já consegui deixar fluir toda essa identidade. Mas isso fica mais firme mesmo em 2016. Né? Quando eu encontro a Shaira nesse processo, e a Shaira me faz me encontrar. Porque a dança e a arte a arte como um todo, ela é esse processo introspectivo. A gente entra, se olha. Depois a gente olha o mundo ao nosso redor. E aí a gente vai se retroalimentar. Essa é a chave. A troca, a retroalimentação. O que, que você está trocando com outros outro? Os aprendizados, as conexões? A troca e a retroalimentação elas foram um papel fundamental no reconhecimento da minha negritude. Porque foi através desse processo do drag, do drag demônia, que eu consigo enxergar a minha pele preta, que é o meu manto de coragem. E assim eu consigo impulsionar o movimento e enriquecer toda uma trajetória de artistas pretos que vieram antes de mim e que eu passo e dou prosseguimento para continuar essa trajetória linda. E eu só tenho a agradecer por essa retroalimentação, por esses momentos únicos em que eu tenho me encontrado. E uma coisa eu digo para vocês, meu amor, antes da Shire, eu fazia a linha da Rihanna, entendeu? Acordava os dias me perguntando ''What's my name?'' Sabia nem meu nome, mano, entendeu? Mas, hoje em dia, eu consigo me ver, me visualizar, me ver fora do mundo. Quando a Chaira surge no movimento junino, eu não tinha noção nenhuma de maquiagem. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, a minha mãe drag, que é Fanny Fontinelli, um beijo enorme. Enorme, enorme, enorme. Moradora do Tenoné, querida. Ela ia e ela destruía no meu rosto, né? Ela me deixava assim. Só faltava a xícara porque eu ficava o pires. Ela voltava chique em cima, assim. Só que, é, quando eu, no dia do Drag Race, eu mesma me maquei, Eu sempre fazia assim. Mamãe dormia, pegava tudo que eu tinha de maquiagem, ia, corria pro banheiro, passava a noite, drago, drago, drago, drago, drago, chusca Me montava, viu o, o que surgia dali, né? E aí eu fui criando, assim, uma coisa muito, é, muito amadora ainda, digamos assim, né? Muito... Muito ali naquela base mesmo, no início do drag, do início, no início mesmo. Sempre sempre sentia esse, essa vontade e me conectava com a maquiagem. Nesse processo é, prático da construção da Shaira, tem muitas pessoas importantes, né? Tem o Paulo Modesto, que o meu primeiro nome como Shaira foi Shaira Modesto, porque, por conta dele. Porque ele que dizia assim, não, tu tem que dançar, tu dança muito e a quadrilha precisa de uma Miss. Então tu vai, a gente vê roupa, a gente vê tudo. E ele que me, bora, mana, tu, tu consegue, tu vai. E ele que me impulsionou, me impulsionou a isso, assim, a chegar a, a aqui onde eu estou, né? Outra pessoa também que hoje em dia se encontra nos braços de Deus é Maxwell Bancoff. E, uma, e um dia, eu nunca vou me esquecer disso, que o Maxwell falou assim, toma minha maleta. Te maquei eu quero o feito te maquiar. Eu não vou fazer nada, eu só vou te dizendo. E foi aí que eu fui fazendo, né? Ainda muito embranquecida, ainda muito loira. Né? Porque a gente que é preta, a gente passa muito por isso. A gente não tem. Hoje em dia a gente já tem né marcas e, e, e produtos em que a gente consegue é, trazer o tom da nossa pele. Mas eu tenho uma preocupação muito grande de ficar branca, né? por exemplo, que é um trauma. É um trauma que eu tinha porque eu sempre ficava branca. Eu sempre, sempre, sempre, sempre, sempre ficava branca. Nesse processo identitário de construção prática da Shaira, eu passei por esse momento de embranquecimento duas vezes. Eu passo por um momento de embranquecimento na minha adolescência, em que eu não conseguia me ver como uma bicha preta, e eu alisei o meu cabelo, usava pencas lente, usava pencas maquiagem, maquiagens claras que deixavam meu rosto... ficava memórias de uma guixa, entendeu? E... é babado. É... e... Eu passo por esse embranquecimento de novo, com a Shaira, que quando eu começo esse processo, é, é, quando eu começo esse processo de identidade eu ainda tô dentro desse padrão branco em que eu quero usar uma peruca loira não que eu não use hoje em dia, eu uso mas eu tenho um, um, um limite entendeu? do loiro é que nem quando eu vou tocar alguma coisa eu falo que alguém fala assim ai, toca uma swingueira pra mim eu falo tem um limite do hétero que eu não passo entendeu? que eu não ultrapasso então é exatamente isso sobre, em relação à minha estética hoje em dia, sabe? Eu acho que também, como eu falei, é uma coisa que a gente tá sempre construindo. Porque drag é isso. Drag é arte. Arte é movimento. A arte sempre vai estar tá em mudança, em transformação. Então a gente sempre vai estar tá em transformação. Sempre vai estar tá evoluindo. E nesse processo identitário, é, eu começo a me enxergar já por, por meados de 2017. E aí, como não tem material, o Juliano fala que tudo que se resolve na precariedade, a precariedade que é o ponto chave, meu amor. Então, é na precariedade que a gente vê o que, que a gente vai fazer sem deixar de fazer o que a gente quer fazer. Então, eu pegava uma base dali, uma base daqui, misturava as duas, dava uma alquimia, passava na minha pele, eu dizia, hum, tom então, da minha pele, já serve. Porque já aí não ficava mais branca, entendeu? Então, no primeiro momento, eu tive que misturar base, eu tive que fazer uma alquimia, entendeu? Eu tive que pegar uma peruca lisa e trançar ela, igual a Tiana Banks faz. Tiana Banks me ensinou, ela trança toda a peruca assim, faz traço, só uma trança zona assim. Depois ela solta, fica um frizz absurdo, maravilhoso, sabe? E, e eu tenho aprendido muito, muito, como eu falo pra vocês, retroalimentação. E eu me reconheço negra a partir das minhas irmãs, a partir dessa retroalimentação. A partir desses momentos em que eu tenho de construção da minha identidade dentro da arte. Antes de eu, de eu ir o Noite Suja, antes de eu conhecer, ter noção de, de participar do, do Drag Race lá na decadência em 2016, eu ensaiei uma, uma, uma entrada né, no meio drag da cidade que, que estava reverberando, né? Que era a, a Rafaeli Mandelli, é, a Shantara Gomes, Shaula Vegas, né? estava no auge daquele concurso Top Blonde, inclusive a minha primeira montação saindo do Conjunto Maguari para ir para uma boate foi num Top Blonde. Mas ali eu já senti esse, esse, mano, é o que, que ela é? O que, que ela quer? É, é uma competitividade que ela cria uma barreira, criava uma barreira muito grande, muito grande entre as pessoas. E eu criei um laço com a Rafaele Mandelli, né? Eu, eu nunca gostei eu nunca fui de shade. Nessa época tinha muito shade, sabe? De você chegar no lugar montado, a pessoa te olhar dos pés à cabeça e já jogar um shade assim, bah, na tua cara. o quem me acolheu, quem pegou na minha mão e disse assim, não, mana, deixa isso pra lá, é assim mesmo. Foi a Rafaela Mandelli, que hoje é uma mana trans. Ela pegava na minha mão e dizia assim, mana, vem cá, bora conhecer essas bichas, bora conhecer essas gays. E ela que me levava, só que as manas, Ficava um pouco assim, e ela era a única que, me, que falava direito comigo, que, é, que... Que gostava de estar comigo, entendeu? Que me ajudava, já me emprestou roupa uma vez. Então, era, ela era a única nessa época que fazia essas coisas. De 2016 pra cá, eu tenho vivido de maneira muito intensa a Shaira Muito intensa. Hoje, eu digo pra vocês que eu vivo, eu vivo do drag. Eu vivo do drag. É, é ela que me sustenta, não só financeiramente, mas me sustenta emocionalmente. Quantas vezes a gente já não pensou em desistir? Mas sempre tem aquela pontinha de força que a gente encontra, às vezes, não é nem na gente, é na irmã que está do lado. dizer mana, não desiste, bicho. É o Pires, entendeu? Maravilhosa, a destruidora. Continue fazendo o que você faz de melhor. Então, essa retroalimentação... Essa força que eu recebo e que todas recebem, né? porque a gente, enfim, se retroalimenta juntas, dá força uma para outra. É isso que nos fortalece, nos impulsiona enquanto movimento, enquanto coletivo, enquanto corpos que ao se juntarem, formando um megazord, são muitas vozes e um corpo só. Um corpo só na luta, reivindicando vários. Vários, vários, vários dizeres. A minha voz faz falar muitas outras vozes. Muitas outras. Muitas outras manas se conectam a mim. Pela música que eu toco, pela maneira como eu danço, pela maneira como eu me expresso. Assim como também eu me conecto em muitas outras manas. E manos também que fazem drag. E eu digo a vocês, é, esse processo identitário, ele é contínuo. A gente sempre vai estar olhando para dentro da gente. Sempre vai estar buscando uma coisinha ali para melhorar. Tu sábios, Tu bem sabes. A gente sempre vai estar ali. Tu sabes. E é nesse processo que eu digo a vocês que... Eu sinto muito orgulho hoje de me reconhecer negra, de reconhecer a minha negritude. E a partir daí, enveredar para um caminho em que eu possa estudar, não só a dança como também a negritude que compõe a dança, ou a dança que compõe a negritude. O meu trabalho de conclusão de curso fala sobre a dança e a poesia dentro da poética do Bruno de Menezes, que é um poeta paraense, nascido no Jurunas, preto de periferia. Então, a Xaira me ajuda a chegar nesse momento também acadêmico, em que, ao invés de eu buscar outras coisas que estão lá fora, por que não falar dos nossos aqui dentro? Por que não olhar para os nossos, para os nossos ancestrais? Pessoas pretas que escreveram sobre a gente, sobre o nosso povo, sobre os nossos costumes. Então, eu sinto muito orgulho, muito orgulho, de me reconhecer negra e de, a partir daí, desenvolver conhecimentos que possam agregar na história do negro no Pará e no Brasil. E demarcar esse território. Não é mesmo? escai <risos> Demarcação de território. No movimento totalmente apoptótico. Não é, Shirley, leitão <risos> Ela vai explicar o que é apoptose depois para vocês bem melhor. Mas é exatamente isso. E eu digo para vocês que eu não paro aqui. O processo identitário, como eu falei, ele é contínuo. Ele é reverbero, ele é um movimento. Ele é um movimento que vai e volta e a gente sempre está em transformação. Quem sabe daqui a alguns anos eu não me descubro outra coisa que eu nem sei. <risos> a arte é isso: é para se viver, é para se sentir. E é justamente para se olhar no espelho e dizer: eu sou isso, eu sou dona de mim. E é isso que para mim ser demônia é: é ser uma demônia preta, é ser uma demônia dona de si, é ser uma demônia que não abaixa o ouvido para ninguém que não leva desaforo para casa, mas que sabe ouvir e está de coração aberto para sempre ajudar e transformar o mundo ao nosso redor de maneira bem melhor.